Olá pessoal, eu sou o professor Melk, como gosto de ser chamado, meu nome é Melk Zedek, é, da área de Humanas e na disciplina de Geografia hoje com vocês, na nossa aula 2.1 em que a gente vai tratar de Economia Brasileira. Um roteiro aí um pouco extenso, né? Vou ler para vocês. É, a pecuária, a gente vai trabalhar gado bovino, gado bufalino, tá? gado suíno, Gado ovino, gado caprino, gado equino e gado assim, é, cunicultura, avicultura brasileira, apicultura, sericultura e a mineração, que são os minérios não metálicos, os minérios metálicos e os minerais combustíveis. No caso aqui da pecuária, é, são atividades de criatórios, né? É, praticada aí, no, no caso do Brasil, em longas pastagens. Que são pastagens naturais e pastagens plantadas. Né? Os gados é, com rebanho mais numeroso no Brasil, se destaca aí os bovinos e os suínos. Né? Os caprinos, os equinos, os moários os assinos, os coelhos e os búfalos. Esses aí são... É, é o nosso rebanho brasileiro. Aí. A gente vai começar aqui com o gado bovino. Tá? É, é um o rebanho, um rebanho bovino brasileiro ela se dá aí em uma criação bastante extensiva, né? então, aí com 212 milhões de cabeças. É possível né, entender que, quando se fala de, de, de extensivo, a gente sabe que é uma grande quantidade de terra para criação, desse animal, principalmente esse esse animal de corte, né? Ele essa essa a, a grande criação desse animal ela se dá, sim, ela ocorre mais aí na, na, na região aí de Mato Grosso, Minas Gerais, é, Goiás e Mato Grosso do Sul. Né? Essa, é, a gente também é, desse é, desse animal, né? O gado bovino. Além do, do, do, do, do gado de corte, a gente pratica também é, de uma forma diferenciada, já, já chamado de, de criação intensiva, né? que é o, o gado de leite. Né? Que Isso se dá também aí, mais na região aí do Vale do Paraíba, o sudoeste mineiro e o noroeste paulista, tá? que são onde se concentram as maiores bacias leiteiras aí do país. Os maiores produtores de leite são o estado de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. O, o gado bufalino né, ele ocorre também aqui no, no Brasil, aí, com um milhão é, de cabeças. É, os maiores produtores se concentram aí na região é, do Pará e do Rio Grande do Sul. A gente tem também aí o gado suíno. É o segundo rebanho mais numeroso do Brasil, então tem uma importância muito grande aí a criação de suíno. São mais de 39 milhões de porcos, né? leitões e, e leitoras que fornecem carne, gordura, banha e tal, para o consumo. E isso se, é, se dá aí nas regiões de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é, Paraná, Minas Gerais. São os estados que mais se destacam na criação é, desse gado suíno. O gado ovinho, né? é, é praticado também no Brasil é, essa criação, e são os rebanhos de carneiros e ovelhas, que aí se dá um total aí de mais ou menos 17 milhões de cabeças, destacando aí os estados do, os estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, é, do Ceará e de Pernambuco. O gado caprinho, né? a caprinicultura brasileira, ela é um rebanho aí de 9 milhões de cabeças, segundo o IBGE, de 2011. Então, mais de 90% desse rebanho está concentrado geograficamente na região nordeste, principalmente no estado da Bahia, de Pernambuco e lá pelo sertão aí de Piauí e do Ceará. Há também a criação de equinos e moab. Os rebanhos brasileiros de equino e de moares também são numerosos, né? principalmente no sudeste e nordeste, Minas Gerais e Bahia são os maiores criadores aí de, é, desse tipo de, de gado. A gente trouxe também aí o gado acininho, né? É outro rebanho numeroso aqui no Brasil, é, fica mais aí na pecuária nordestina. Nessa criação destaca aí os estados da Bahia, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. A cunicultura, né, a criação de coelhos, já é uma experiência mais, eu diria assim, mais modesta ainda no Brasil, mas a gente está já no processo de crescimento. É, tem como maiores criadores os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né, e Minas Gerais, que é, traz uma influência importante aí, que é o tipo da carne, né, que é uma carne aí de, de, de menos teor de gordura e gordura. E são os destaques aí para essa, essa criação. O rebanho galináceo brasileiro, ele conta aí com mais de 1,2 bilhão de cabeças no Brasil, né? E os maiores criadores são os estados aí de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A apicultura brasileira é, uma criação, é a criação de abelhas né? para a produção de mel e cera, que ocorre também aí nas regiões de destaque, a região sul e a região sudeste. A sericultura é, são criações de casulos, né? E aí se dá aí a produção de lã, que também é praticada no Brasil. Ocorre aí na região de Rio Grande do Sul. A região do Rio Grande do Sul, ela concentra aí mais de 85% da produção ou da criação desse, desses casulos e também aí da produção de lá consequentemente tá? bom, trazendo aí uns exercícios de fixação vou ler para vocês é, os maiores criadores de búfalo do Brasil são os estados de Pará e Amapá então qual região brasileira apresenta os maiores rebanhos é de assininos. Vamos identificar os estados? A região nordeste, com a Bahia, o Ceará, Piauí e o Maranhão. Ainda se tratando da economia brasileira, a gente vai estar falando agora dos do, minérios não metálicos. O que são os minérios não metálicos? Né? A gente tem dois exemplos aqui na imagem ali uma imagem ali que é bastante conhecida, né? o diamante, e aqui a gente tem aí o sal marinho, tá? Bom, esses minérios não metálicos são pedras preciosas né? ou não preciosas, e muitos outros produtos, como água mineral, areia, granito, mica, né? grafita e diamante. Esses são os minerais não metálicos, tá? Pelo valor geral da produção, destaca-se o calcário, né? a água mineral, sal marinho e sal gema. Isso aqui está falando do valor de produção, de, é, o quantitativo tá? desses produtos. Os minérios metálicos é, são, são mais é, importantes e valiosos. E aí a gente tem como destaque o ouro, o ferro, o estanho, né? o alumínio e o manganês. Na produção desses minérios se destacam aqui alguns estados tá? no caso aqui do ouro a gente tem Minas Gerais, Goiás é, a Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul já o ferro se destaca aí em três estados que é Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul o estanho né, já fica aí é, é, na Amazônia né, no, no, na Roraima e Minas Gerais tá? o alumínio o alumínio, ele se dá aí é, mais na região do Pará, Minas Gerais e São Paulo. Já o maganês fica aí no Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os minérios combustíveis é, são os que produzem energia quando são queimados. Né? Aí no caso, o carvão mineral, o gás mineral, o gás natural e o próprio petróleo. Se tratando aí do petróleo, se destaca aí... É a região de Rio de Janeiro e São Paulo. Um pouco de exercício para a gente exercitar, né? Vou perguntar aqui. Cite dois estados em que há maior exploração do ouro. Vocês lembram? Pois bem, Minas Gerais e Bahia. Como os minérios combustíveis geram energia? Através da queima deles. Na conclusão da nossa aula de hoje, a gente aprendeu sobre a pecuária e sobre é, os minérios. Né? No caso da pecuária, a gente aprendeu sobre gados com rebanho mais numerosos, é, o gado bovino, o gado bufalino, o gado suíno, o gado ovino vocês é... Aprendemos também sobre a cunicultura brasileira, né, que ainda é modesta, é, lembrando que é a criação de, de coelhos. Tá? O rebanho mais numeroso na avicultura brasileira né, é, é a criação de galinhas, né, galinássicos. Aprendemos também aqui no caso da apicultura, que é a criação de abelhas para a produção de mel e cera. A gente passou também aí pela sericultura que é a criação de casulos de seda, né, para a fabricação aí do da lã. Aprendemos sobre minérios, sobre os minérios não metálicos e os mi, minérios metálicos, tá? No caso dos não metálicos, que são pedras preciosas e não preciosas e muitos outros produtos aí, o exemplo do próprio granito e, e o próprio é o granito é, é o mármore. E, são produtos aí é, não metálicos, tá? Os produtos metálicos, a gente se destaca, né? É, como os mais valiosos, a exemplo do ouro, né? E, e, e da prata, e do cobre, o chumbo e tal. E aprendemos também sobre combustíveis é, que produzem energia quando queimados, a exemplo aí do gás natural. Pois bem, pessoal, é, concluindo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido e despertado aí o interesse de pesquisar e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!